Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio e hoje nós vamos resolver a primeira questão da playlist de energia potencial elástica. Como sempre, vamos começar com uma questão mais simples e com o tempo nós vamos dificultando a complexidade das questões. Vamos para o enunciado. Uma mola de constante elástica igual a 10 N por metro é esticada desde a sua posição de equilíbrio até uma posição em que seu comprimento aumentou 20 cm. Qual a energia potencial da mola esticada? O nosso primeiro passo é coletar os dados. No enunciado diz que a constante elástica da mola é igual a 10 por metro. e quando ela é esticada o seu comprimento aumentou em 20 centímetros. Isso significa que a deformação da mola foi de 20 centímetros. Temos como objetivo calcular a energia potencial elástica. O segundo passo vai ser converter de centímetro para metro. E para isso basta dividir por 100. Ficando assim: 20 centímetros dividido por 100 é igual a. 0,2 metros. Agora basta substituir os dados na fórmula da energia potencial elástica. Energia potencial elástica é igual constante elástica vezes deformação da mola ao quadrado dividido por 2. Energia potencial elástica é igual ao 10, que é o valor da constante elástica, vezes 0,2, que é o valor da deformação da mola, elevado ao quadrado, dividido por 2. O primeiro cálculo que vamos fazer é o 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado é igual a 0,2 vezes 0,2, que é igual a 0,04. Energia potencial elástica é igual 10 vezes 0,04 dividido por 2. Vamos multiplicar o 10 vezes 0,04. 10 vezes 0,04 é igual a 0,4. Energia potencial elástica igual a 0,4 dividido por 2. E 0,4 dividido por 2 é igual a 0,2 J. Mais uma questão resolvida. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e fiquem com Deus.